o Eixo eixo Emojua Quando o sol sumir no horizonte do infinito No romper da madrugada tem um reino escondido Pois é ele que vem agora fazendo a terra tremer O tronco da velha árvore dobrar diante de sua presença Não fuja, não se esconda, pois a verdade ele quer e dar vexu, e dar eixo dar e correndo sete raios me põe a cantar. E dar eixo e dar dar -e, -e, e Quando o sol sumir no horizonte do infinito, no romper da madrugada, tem um reino escondido Pois é ele que vem agora Fazendo a terra tremer O tronco da velha é árvore dobrar Diante de sua presença Não fuja, não se esconda Pois a verdade ele quer E ei, laruê, eixo Ei, laruê, eixo laru seu eixo -rei. Correndo sete raios Me ponho a cantar e dar o eixo e Ei, dar o eixo Dar o eixo, eixo rei Salve, o eixo rei Dar o eixo, eixo Emojo lá